Olá, muito boa tarde. Estamos de volta com mais uma Brico aula Leroy Merlin em direto pelo Facebook e pelo Instagram. E hoje vamos estar a falar sobre como renovar os móveis da casa. Está hoje conosco o nosso colega João Cantante, da loja de Oeiras, da Leroy Merlin de Oeiras, da secção de pinturas, que vai nos explicar como fazer para trabalhar com a madeira, com móveis e tirar todas as dúvidas dos nossos clientes aí pelas nossas redes sociais, ok? Então, João. Muito obrigado pelo convite. Eu eu, o que eu venho trazer aqui hoje, não só o renovar um móvel, porque toda a gente já sabe pintar, passar um roupa, pensar Isso um, um pincel, mas como chegar aos produtos necessários para renovar um móvel. Um cliente quando chega à loja diz-nos é que quer pintar um móvel e nós temos que fazer a pergunta, é de madeira, é de metal? Isso. Eu, eu, vou, eu vou fazer essa brincadeira contigo. Okay. Tens um móvel para eu pintar. Eu vou ser o cliente. Tu és o cliente. Boa. O cliente chega só para pé mim e diz assim que tem um móvel para pintar. Eu vou perguntar, é de madeira? Não sei. E então, tem veios de madeira? Também não sei. Então, mas você tem um, tem, um, tem um móvel para pintar. Chega certo. aqui, é o quê? É deste xedro? Pode ser, Pronto. não tenho certeza. O que acontece é que eu não sei o que é que tu estás a olhar. Pronto. É verdade. Ou seja, nós vamos ter que fazer uma conversa e vamos ter que perceber em casa que tipo de móvel é que nós temos. Isso é real, é realmente o que acontece com o é cliente. Ele chega em loja e não sabe o que ele tem em casa. É. as pessoas às vezes chamam a madeira a materiais que não são madeira e então nós temos com algumas perguntas de descobrir do que é que realmente o cliente está a falar. Só, nós aqui facilmente percebemos que isso são... Várias tábuas de madeira, errado, esta não é madeira, Estão é, laminados. é um laminado, é um okay. laminado, ou seja, isto é uma fotografia de madeira, logo aqui esta já não conta, já não é madeira. Depois dentro das madeiras podemos perguntar ao cliente se o cliente tem uma madeira em cru se tem uma madeira encerada, envernizada, lacada, uhum. e ele não sabe. Ok. Não sabe. Então o que eu vou fazer aqui é dar algumas dicas, alguns truques para nós em casa, olhar para aqui para estas madeiras todas e perceber qual a diferença entre elas, e depois os produtos indicados para começarmos a fazer a nossa renovação. Então só para o cliente perceber então, nós vamos identificar que tipo de madeira que a cliente tem em casa e vamos saber agora o, o, o, se ela tem cera ou se ela tem verniz ou como é que ela se apresenta para saber quais os produtos que temos que usar para, para pintá-la. É, é o objetivo final é pintar. O objetivo final é pintar. Okay. Então, eu nesta madeira tenho uma madeira completamente crua, não tem qualquer tipo de tratamento. Geralmente, uhum. móveis que uma pessoa compra do zero Podem vir sem tratamento nenhum, a gente considera madeira crua. Uhum. Podemos fazer o que quisermos a partir daqui. Depois temos móveis que se vê o veio da madeira, não sabemos o que é que eles têm. E depois temos móveis pintados. O pintado pode ser um lacado, pode ser pintado à pistola okay. ou o esmaltar. O produto é o mesmo, só que a técnica de aplicação e o alisar da madeira é que nós chamamos de esmaltar ou lacar. Isto é uma tinta, fez aqui uma, uma lacagem, Pronto. ou seja, este nós conseguimos perceber que é já plástico e este é um esmalte que está aqui a proteger. Agora, nestes dois não conseguimos perceber o que é que é e o, que é, que, é, o que, é que é verniz. É, isso. Bom, porque eles os dois estão tingidos, eles dois inicialmente eram madeira em cru e foram, foram protegidos. Pronto, primeiro truque, agarramos uma folhinha de lixa. Começamos pela lixa mais grossa? Começamos, podemos começar com uma qualquer. E qual é o número dela? Neste caso é uma lixa, deixa caveira aqui deste lado, 230. 230. Mas podíamos okay. ir para uma mais fininha. Pronto. E vamos começar a passar à lixa. Se eu começar a passar à lixa... eu apenas estou a fazer pó. Se eu bater a lixa, ela fica limpa. Perfeito. Para já não me está a dizer nada. Ok. Deixa eu começar nesta. A folha ficou toda empapada. Certo. Pronto. Isto é o sinal de gordura. O que quer dizer? Quer dizer que esta madeira é encerada e esta madeira é envernizada. Perfeito. Pronto. A partir daqui, eu já sei como identificar uma móvel. Quando eu chego a uma loja, preciso renovar um móvel que é laminado, lamina, que é esmaltado, uhum. que é envernizado, encerado ou em madeira crua. Em crua. Okay. E a partir daqui cada um deles tem o seu caminho. Pronto. Muitas das vezes temos madeiras também uh, que são re reaproveitamentos de uh, móveis antigos, nossos avós e por aí fora, uh, tem o caso aqui do móvel que está aqui em baixo, esse móvel tem para aí umas seis camadas de cera, uh, era um desafio para já aqui... Foi muito... Já, vezes, já foi restaurado algumas vezes. Já foi restaurado algumas vezes, é um desafio que não é para hoje, não temos yeah. tempo para isso, mas vamos fazer o seguinte, nós vamos remover esta cera, e vamos explicar como o fazer. Nós vamos mostrar aqui um dos produtos que se pode utilizar, que é um, é um desencerador. Desencerador, ok. O desencerador é um produto forte. Convém usar é. máscara. Não sei se agora as pessoas têm máscaras em casa ou não, mas se tiverem, usem. Pelo menos Com para... certeza alguma agora, nesse oh. momento, elas têm, né? Alguém há de ter pelo menos uma máscara ou poderem emprestar. Oh. Não saber se é um desencer... apropriada, mas alguma máscara é. é um desencerador. Geralmente não trabalhamos com um pincel, vamos chamar normal, Sim. Né? existem pincéis normais. Pronto, mas vamos trabalhar com, com uma cerda uma de nylon para também não, não reagir com, com é um o pincel. pincel de nylon próprio para esse produto. Exatamente. É? Eu vou usar primeiro este. Pronto. Eu vou agarrar no produto, vou pincelar sobre a cera. Pronto. Vou deixar ele reagir. Isto o que vai fazer é preencher o poro da madeira e expelir a cera cá para fora. Certo. Pronto. Vamos só esperar aqui uns segundinhos. Até secar um pouquinho. Sim, isto não vai cair. Vou botar aqui para só por aí. Okay. Vou agarrar num bocadinho de lã aço. E o que vai acontecer é que eu estou a remover a cera. Se vocês conseguirem reparar aí em casa, temos uma madeira com um tom e à medida que eu estou a tirar a cera, estamos a voltar ao tom original. O objetivo é mesmo tirar a cera, né? para poder trabalhar depois. Né? Isto tem a ver com é o acabamento. Okay. Se eu quiser voltar a encerar, eu não a na totalidade. Certo. E só um bocadinho. Agora, só o excesso. Eu, eu sei que a madeira original, a partir daqui, sei que é uma madeira mais clara. E eu quero que ela fique mais clara. Então posso dar uma cera incolora após tirar esta ah, cera okay. com coloração. Entendi. Pronto. Vamos pôr mais um bocadinho. Isto... Quanto mais... Mais parece-se reage. Pronto. Vamos agarrar na palhadaça outra vez. Podemos fazer movimentos circulares, porque esta madeira tem aqui os veios um pouco saídos. E como consegues ver... Consegues ver bem a diferença de como já estava antes a... e como está agora. Exatamente. Já estou aqui num tom de madeira bem mais claro. Ok? Sim. Pronto. Esta é uma das situações, caso eu queira retirar a cera do móvel, e passar por uma tinta, certo. ou passar por um verniz, uhum. e, ou continuar com a cera, mas querer alterar o tom. Sabendo qual é o tom original, eu a partir daqui posso fazer muita coisa a nível de tonalidade. Okay. Depois, geralmente quando são móveis antigos e os encerados, quando nós começamos a tirar a cera, começamos a descobrir muita coisa. Começamos a descobrir fendas, uh, buraquinhos por tapar, uh, o atacar do bicho da madeira. Esta madeira tem aqui algumas mazelas. Uhum. Eu vou também uh, dar aqui umas dicas como como tapar estas, estas mazelas. Deixa ficar, okay. não passas daí. Pronto. Existe a barrinha de cera, já falado em muitos workshops. A barrinha de cera serve para alguns, umas fendas pouco profundas. Friccionar. E pintura. friccionar né? aqui sobre a fenda. Uhum. A massa vai penetrar na fenda. Ela, à medida que eu estou a friccionar, ela está a aquecer. Eu fiz, eu fiz questão de pôr uma cera de cor para nós conseguirmos ver lá em casa o que é que, o que, é que realmente está a acontecer. Certo. Bom. Eu friccionei, consegui preencher esta fenda, não era muito profunda, com uma espaculazinha. Consigo tirar o excesso. O excesso. Okay. E como podes ver, a fenda, se fosse uma massa da mesma cor da madeira, estava preenchida. Perfeito. Ou seja, eu estava aqui já com um restauro rápido, um no E aí a gente consegue ver que preencheu bem o espaço que a gente queria preencheu preencher. Preencheu bem o espaço. Agora, o que acontece é que a ser uma gordura. Se eu for pintar ou envernizar, Boa. se calhar vamos por outra coisa. Vamos por um botão para madeiras. Também é fácil ensinar. E porquê que não, consegue, não pode pintar por cima daquela cera? Só para o cliente saber que Porque a cera caso. é uma gordura e como nós, hoje em dia, gostamos de trabalhar dentro de casa, vamos sempre para produtos de base aquosa. Okay. Então pode acontecer um repelir o outro, ah, para não arriscar. Certo. Não adere bem, né? Não adere bem. Para não arriscar nisso, nós fazemos, damos o petume. O petume é uma massa que vai ficar seca e porosa, pronta para levar ou o verniz ou mesmo uma tinta. Okay. No caso de uma tinta, a cor da massa é relevante, usa-se muito o petume acrílico. Se for no caso de uma, de uma madeira que, que eu queira dar uma cera a um verniz em que o, o veio da madeira convém ser igual, o que eu vou fazer é agarrar aqui no betume, tirar o excesso, tenho aqui os nós, o processo é exatamente o mesmo, uhum. pressionar em todas as posições do veio da madeira, vou tirar aqui mais um bocadinho, quem não viu a primeira, aqui uns buraquinhos para tapar, vamos ver, pressionar em todos os, os ângulos. Tirar o excesso e buracos maiores, com o betume, está tratado. Vamos ver se isto é, isto é rápido, percebendo Sim. a coisa, rápido. Toda depois... a gente consegue fazer, é. Né? não é? Não tem muita ciência. O que acontece é que depois de estar seco, quando nós começarmos a passar a lixa, o excesso da massa vai sair pronto, e fica só os buraquinhos tapados à Sim. semelhança desta, desta uhum. barrinha de cera. Okay. Depois temos outra preocupação que é madeiras infectadas. infestadas. chuva temos o xilofen, que é muito conhecido, temos o cuprinol, temos alguns produtos com injetores. Eu não consegui trazer hoje o injetor. Uh, antigamente o que se fazia era agarrava se no veneno com uma seringazinha e andávamos a injetar. Ele vai buraquinho. para dentro, já penetra dentro e da, iríamos da é? uh, colocar buraquinho a buraquinho o veneno. Neste momento eu não tenho, não tenho aqui um injetor para mostrar como é que é, mas ao fim e ao cabo é um, é um spray que tem uma agulha e uma campânula de proteção. Certo. É, a agulha encosta na madeira, a campânula fecha o acesso do ar porque é um produto tóxico, Sim. aquilo é um veneno. Uh, se eu não quiser usar um injetor, porque vou realmente tirar a superfície da proteção da madeira e vou, vou tratar a madeira na sua totalidade, uhum. eu posso agarrar no líquido. Então eu no líquido o que é que eu faço? Agarro no pincel, depois da madeira não ter nenhuma proteção, estar crua, Agarro no líquido e vou dar uma camada valente na madeira Sim, para envenenar essa madeira para que ela não volte a, a, a apresentar a, o bicho. Um dos truques, película de filme ou um saco, envolver a madeira, aplicar o veneno, envolver a madeira sobre uma película de filme, deixar ali uma, uma semaninha, não tem problema nenhum, uhum. o que vai garantir é que o vapor com aquele veneno vai ficar lá dentro e vai intoxicar o, o bicho na madeira. E o produto vai aderir bem à madeira, não é? Sim, o, a película fecha, o acesso do ar está controlado e então é como se estivesse dentro de uma câmara, uma câmara de estufa. Perfeito. Pronto. Isto, tapar os buriquinhos. depois a nível da cera. Se eu quiser encerrar, já viste em muitos, em muitos programas. Vamos imaginar que eu quero dar a cera e vamos aqui abrir uma latinha. Pronto. Como é que se aplica a cera? Podemos inicialmente, eu vou dar aqui uma cera em color, vou manter a cor que, que aqui está. Vamos pescar aqui a pasta. Podemos passar com movimentos circulares e depois terminar sempre no sentido do veio da madeira. Pronto. Se eu vir que a madeira, antes deste processo, está muito áspera, uhum. eu posso agarrar num bocadinho de palhadaço, que é a minha lixa fininha. Certo. <coughs> Perdão. E posso amaci amaciar a madeira. Deixa-me só ficar um bocadinho claro, de água, claro. A ver com o produto realmente é um pouco forte. Isso né? acontece. Isto é o, é o não usar a máscara. É? Boa. É isso mesmo. Por isso, não sigam o meu exemplo, usem a máscara. É o que acontece: que estes produtos têm. os decapantes têm um, têm um cheiro muito ativo. É, é verdade. E nós não notamos quando notamos, já estamos a, a ficar com, com a respiração uhum. ofegante. E diz Ponto. uma coisa, João. Agora, tu aplicando aí a cera, ela vai voltar mais ou menos a cor que era antes de usares ali o. O desencerador ou não? Sim, eu aqui, eu aqui mantive a, a, a cor que de, tirei a cera antiga Sim. e apliquei uma cera, uma cera uh, incolor. incolor certo. Se o objetivo não for esse, se o objetivo for escurecer a madeira, mas continuar com cera, eu posso perfeitamente agarrar numa cera bastante escura e fazer o mesmo processo até em cima da cera antiga. Eu quero escurecer o móvel, gosto do acabamento da cera. Tem da madeira. Está feito. Quase. Daqui a um bocadinho passamos o lustro. Ou seja, certo. deixamos a cera na na madeira, ficar a secar um bocadinho e depois daqui a um bocado vamos passar com uma boneca de pano um movimentos circulares para puxar o lustro para ela dar aquele, aquele brilhozinho brilho, tradicional, é? okay. tradicional da cera. Certo. Pronto. Isto a nível de cera. Okay. A nível de vernizes. Vamos passar aqui para o lado. A nível de vernizes. Temos duas maneiras de fazer isto. De maneira tradicional, agarrar uma folha de lixa. Se vimos que o verniz está muito espesso, agarrar na folha de lixa e, e começar a remover o verniz antigo através de, uh, uh, da lixa. Ou um corta-mato. Um corta-mato é o quê? É um decapante. Isto é um decapante para madeiras. Okay. Ele vem neste momento vem em gel, para, para ficar a atuar num sítio. Eu vou fazer aqui... O outro? Pode ser este? Não, não. Pode ser este. Eu vou fazer aqui... Vou tentar... E entrou. O decapante em gel, ou seja, se eu virar, ele vai demorar um bocadinho uhum. a pingar. Está vazio. <risos> então vou tirar aqui um bocadinho de decapante. Decapante, qual é o objetivo dele mesmo? O decapante é um reagente é um é um químico que vai, vai estragar, ao fim e ao cabo, vai estragar os nossos acabamentos. Certo. É outro produto. Vai lá. lá. Pera, desculpa, lá em casa. <coughs> Falar para muita gente, um gajo fica é, sem voz. É, é verdade. Bom, e fiquei mesmo sem voz. Então, o decapante já está aqui a reagir. Eu vou usar o decapante também para me retirar a tinta. Uhum. O decapante depois tem aqui um, um, um pequeno truque que é não devemos virar costas ao decapante. Porquê? Porque o decapante depois de reagir vai secar. Ah, certo. Então se eu demorar muito tempo, se eu, se eu for almoçar e voltar, já sei que vou ter que tirar a tinta e a camada de capante que eu já apliquei que, entretanto, secou. Então vou ter que usar decapante para retirar o decapante para retirar a tinta. E andamos nisto e nunca mais chegamos aqui. Então o truque é aplicar numa zona mais pequenina, ver o tempo de reação. Há produtos que dizem entre, entre 5 a 10 minutos, conforme o tipo de tintas que lá estão. Nós aplicamos e ele vai começar aqui a empolar. Enquanto ele vai reagir, eu vou tapar estes produtos. Tu que estes não produtos... queres usar máscara? Não, não é seguro, a gente já, mas... já fechou, agora já não vou usar mais. É? Outro, é. Okay. Porque se eu sou uma pessoa que não gosta destes produtos, que tem um cheiro muito ativo, uhum. eu posso ser um bocadinho mais radical. Posso adquirir uma pistola de ar quente. Certo. E à moda antiga, a pistola de ar quente, o que me vai fazer é reagir com a tinta. O calor vai, vai reagir ali, o, e vai fazer com o que calor, a tinta levante. O calor, exatamente. O calor que vai fazer é queimar a superfície da tinta, retraí-la. Uhum. Eu vou só ver se se entra tanto. Tem que ter muito cuidado com isto, que isto aquece aquece muito. João, vamos aproveitar aqui que então estamos responder uma pergunta de uma cliente. O cliente Jorge Dias está a perguntar se a madeira encerada pode se pintar. Pode. temos é que fazer o processo de remover completamente a cera com aquele desencerador e ao, desde o momento que nós removemos a cera toda, a madeira está em cru. Se uhum. está em cru, a partir daqui é usar imaginação. Okay. Quero voltar a pôr tinta, quer voltar a pôr cera, posso optar por pelo acabamento que eu quiser. O truque é sempre primeiro saber o que é que nós queremos a nível de acabamento. Tá ver o que é que eu quero a nível de acabamento e o espaço a lá chegar, porque nós estamos aqui a chegar à conclusão é que conseguimos ir à estaca zero no material e a partir daqui decoramos como, como nos apetece. Eu quero ver o veio da madeira de cor de uma madeira, de uma, de uma maneira, se eu quiser acabar com a. Bom. Estás a ver? Vou levantar um pouquinho. O calor, o calor começa a danificar a tinta e, e, ela este, sai com mais facilidade. e a espátula vai-me ajudar a retirar com maior facilidade. Eu mais um bocadinho. Entretanto, Estamos aqui na conversa Sim. e o nosso decapante já começou a funcionar. Ok. E então. Boa, Agora, muito bom, muito bom. O que é Sai que eu muito, prefiro? Né? Prefiro uma, um decapante ou prefiro uma pistola de ar quente? A pistola de ar quente é bom, só que não a, usa a, produto, a mas nível tem de odores este é mais eficaz, mas tem é. a parte chata do odor. Tem convém... o resultado mais rápido, não é? Né? Convém fazer num sítio arejado para que não, não haja a propagação do, dos vapores. Hum. Como viram? Rapidamente consegui remover remover a tinta. Eu estou aqui a passar por cima de propósito. Como veem, a espátula já não tira o resto. Uhum. se eu continuar aqui a dar calor. Nos móveis antigos é mais fácil. Porque os móveis antigos, por terem 5, 6 camadas de tinta, uhum. o calor ao passar a tinta empola com mais facilidade. Esta madeira foi, foi pintada recentemente. Então esta tinta está, ainda está aqui com uma boa aderência. Eu vou, vou, vou encostar. O que pode acontecer quando nós usamos a pistola de ar quente é queimar a madeira. Ou seja, nós estamos aqui a encostar muito o ar e a madeira começa a ganhar uma, uma coloração e depois é mais tarde remover. Ok. Pode. João, então Eu temos acho... mais uma pergunta, pode? Força. É, a, a, a cliente quer saber como é que tiram as mazelas. As mazelas? Que é. É, os buracos da. da será? É, <risos> isso. Pode-se tirar isso, e, isso. E, pre, e preencher com uma massa e tal. Sim. Uh, se for para nivelar podemos pôr uma massa acrílica. Se for para tapar os buracos. Ali por exemplo tem um top. buraco, né? por aqui por exemplo. Olha este capante do verniz. Sim. Também já na conversa já estava esquecido. Sim. E vamos nós. E sai muito bem. Já viram a facilidade, a facilidade com que conseguimos tirar um verniz de um móvel com um decapante. Ok. Pronto. Eu neste momento tenho o um móvel pronto. Tá, tá em madeira em cru, vou ter que limpar isto, posso posso posso continuar a limpar uhum. com um, um bocadinho de álcool, um bocadinho de água raste que, é que eu vou, do que é que eu vou aplicar a seguir. Passar sempre uma lixa, a gente vai já lá e tapar aquele buraco, eu... oh. Temos aqui mais uma pergunta, João. É, o cliente quer saber, aquele que ele ficou no adulto, já deve ter falado sobre isso, mas ele quer saber então que se tem que se tirar toda a tinta ou pode tirar só um pouco? Não, eu se o meu objetivo, o meu objetivo for pintar novamente, o que, é, o que é que aqui, aqui tem? Aqui temos uma camada de primário que selou primeiro a madeira e depois temos uma camada de tinta. Ou seja, a madeira está protegida. A madeira está protegida e se eu quiser voltar a pintar, a única coisa que eu preciso fazer é retirar se houver algum brilho. Ou seja, eu posso despolir ligeiramente a, a superfície da madeira. Ela está nivelada. Se eu quiser tirar ainda mais fininho, posso passar a landeaço. A landeaço vai deixar a madeira mais macia. E se eu quiser pintar, eu agarro num esmalte. Vai depender então da necessidade do cliente, né? aquilo que ele quer fazer é no móvel. Aqui, aqui a grande dificuldade é saber primeiro o que é que nós lá temos em casa certo. e depois as tintas indicadas. Por exemplo, eu se quiser agora pintar, esmaltar novamente esta madeira, a única coisa que eu tenho que fazer é agarrar no esmalte. A madeira está selada, uhum. não vou precisar de, de mais nenhum primário. E vou agarrar na tinta. Só para lembrar nossos clientes então que. As perguntas que não foram respondidas agora pelo João, pelo João, vamos responder depois. Né? Não vamos ter tempo para responder todas por causa do nosso tempo, mas responderemos a seguir, ok? Bom, vou agarrar num esmalte e posso aplicar e está pintado. Mal pintado, sim, mas okay. Dá para perceber, <risos> dá para perceber em pouco tempo. Depende do tempo né, que a pessoa tiver, não né? nós Sim, nós temos pouco tempo, estamos a debitar muita, muita informação em pouco tempo. Bom, Se eu quiser, no móvel invernizado, pintar, então não devo dar diretamente a tinta. Certo. Aí existem os nossos, os nossos amigos, que são os primários. O primário será a primeira coisa a dar, dar a da tinta. É uma base, é um selante. E então, neste caso, o que é que eu iria fazer? Eu iria dar um primário para madeira. Dava aqui um primário para madeira, para selar esta madeira. Uhum. E depois, a partir deste primário seco, já posso avançar para a tinta. Ok? okay. No caso da melamina. Melamina, para quem não ouviu no início, são estas. Isto são, é uma película, é uma fotografia de madeira que está aqui impressa. Certo. Na realidade, isto não é madeira. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho um primário específico para agarrar isto. Eu tenho, eu tenho que desligar a ficha e dizer isto não é madeira, é plástico. Então, quando eu for a uma loja, eu tenho que procurar um primário para plásticos. Pronto, este aqui diz primário para melaminas. Pronto, ideal. Okay. O que eu vou fazer é, em vez de aplicar o primário para madeira, quando é madeiras, o primário, quando é laminados, aplico para os laminados. Desde o momento que eu tenho lá o primário, o que está por baixo já não me interessa. Boa. Porquê? Porque a tinta que eu vou pôr a seguir vai agarrar -se sempre ao primário. Uhum. Eu devo dar sempre uma camada suficiente para tapar qualquer qualquer, qualquer veio, lá esteja por baixo, neste caso tem que aplicar uma camada para se deixar de ver esta melamina e a partir daí podemos renovar o móvel como, como queremos. Okay? Bom, existe também para quem, para quem gosta de trabalhar com, com, com sprays, existe a possibilidade também, há um primário também, diz aqui um primário universal que também vai a plásticos. Bom, eu posso também aplicar este spray de aderência que é um primário aqui sobre esta peça e depois posso aplicar ou em spray decorativo, vamos aqui buscar este. Posso fazer. Não vou fazer agora, porque senão Sim, o pessoal okay. não, não, não tem okay. tempo. Mas pronto, aplicava um primário primeiro e depois aplicava uma tinta decorativa. Okay. E então conseguia. O cliente está a perguntar se o decapante pode ser aplicado em grandes superfícies. Pode. O cuidado, o cuidado das grandes superfícies é fazer por fases. Ou seja, não é aplicar naquela superfície toda de uma vez. Vamos fazer por bocados. Como viram, ele, ele reagiu aqui em, em 3, 4 minutos. Pronto, foi rápido. Então, então vamos fazendo em 3 em 4 minutos. Se estamos cansados, podemos, podemos parar a qualquer altura. Sim. Não estamos preocupados com o decapante está a reagir Vai ali. Fazer aos vamos fazendo aos poucos. O truque uhum. é mesmo esse, fazer aos poucos, porque nós não, não conseguimos de uma, de uma vez só decapar um móvel todo. Okay. Existe mais um tipo de decapante ou existe um tipo só? Por exemplo, quem não, a gente perguntar aqui, qual, qual o tipo de decapante ela deve usar? Eu, eu aqui estou com madeiras, fui para um decapante para madeiras. Ah, ok, próprio para madeiras, então vai depender daquilo que ela tiver em casa. É, eles, têm, eles geralmente no mercado têm um decapante universal, universal okay. dá para tudo e mais alguma coisa, mas é. não é específico para nada. Okay. Tem um decapante para madeira, para reagir com os produtos que geralmente são usados nas madeiras. Tem um decapante para ferro. E hoje em dia até há um decapante para tintas epóxis. Perfeito. São as tintas, por exemplo, pintamos os azulejos, estamos arrependidos dessa pintura e há decapantes para arrancar essas tintas. Perfeito. Temos tudo isso aqui, aqui na loja. Então, primeiro ela vai identificar o móvel que ela tem, que tipo de material que tem, e depois pode vir aqui na secção de pinturas e pintar tá para o nosso colega. Exatamente, o... exatamente se, se existe o, mó... o produto que ela precisa. Né? Exatamente. Em, em relação às, à amelamina, temos também um produto aqui da Leroy Merlin, que é, este é o protetor, esta é a tinta. Este produto o que consegue fazer é abdicar do primário. Uhum. Ou seja, se eu sou uma pessoa que eu já não quer passar a lixa para dar trabalho, certo. e eu não quero é pintar e despachar isto. Então, Até todos... se ela mandasse perguntas, ela este pergunta então, que nem tudo precisa lixar. Tudo nem precisa de lixar. Coisa, ela pode Agora, usar o produto. Exatamente. Eu, eu aqui vou ter que lixar, vou ter que aplicar um primário, vou ter que aplicar uma tinta, mas para aquelas pessoas que não gostam muito de, de descansar a nível de trabalho, querem uma Entendi. coisa Entendi. mais rápida, o que é que se pode fazer? Pode-se passar uma lixazinha muito fininha, eu vou usar aqui a, a, a 500, passar uma lixa muito fininha no laminado, atenção, lembrar sempre que isto é plástico, vamos passar uma folhinha de lixa muito fina, para remover qualquer resíduo, como vêem ele não faz serradura, ele faz um pó branco, é plástico, pronto, É o suficiente. Vamos passar já agora esse paninho para aqui, para este lado. Yes. O paninho aí, o pano, o pano. Vamos remover... Obrigado. Está feito. Vamos remover muito bem o pó. Nunca molhar. As pessoas têm a tendência depois de lavar com um pano molhado. Se nós vamos com um pano molhado, vamos fazer, vamos fazer lama. Vamos fazer uma papa e vamos estar a, a, a contaminar outra vez a superfície que estava limpa. Passa a ficar suja sem, sem andarmos por isso. Também não fazer aquela característica do... Eu devia estar a trabalhar de luvas, mas isto está bom. tá? mas acabei de pôr gordura dos dedos no material. Sim. Então, o truque é sempre ir lá com umas luvas para não haver passagens de gordura, senão a tinta, neste sítio, pode ter alguma dificuldade em aderência. A nível de produtos, ora, esta é uma pintura para móveis de cozinha e casa de banho. É uma tinta que está, está, está desenvolvida para não necessitar de um primário. Ela agarra em melamina, agarra em móveis invernizados. Certo. Ou seja, eu posso é ir... A este nosso amigo da há bocado, que é o um móvel invernizado ainda não me esqueci ali da massa para tapar buracos, mas em último caso andam com o vídeo para trás uhum. e conseguem ver Pronto. isto é uma tinta multi-superfícies, ela vai agarrar bem eu vou fazer aqui uma aplicaçãozinha isto convém ir para um tabuleiro eu vou usar a embalagem Tem aqui alguns truques e eu tanto posso dar num móvel invernizado. Então pode ficar tranquilo aí, está no que estás a explicar. Vamos ter um, uns tempinho um pouco a mais, um pouquinho maior. Uhum. As clientes estão a gostar, então vamos dar um tempinho mais para elas é. perguntarem, tá bom? Pronto. Pode ficar tranquilo. A intenção aqui era, era pintar um móvel. Pronto. Pronto. Como vimos, não tínhamos tempo. Então vamos... Pronto. Aqui a primeira de mão. E nós temos aqui várias perguntas e as clientes também querem saber mais informações sobre o que estás a fazer. Então vamos dar mais um tempo aqui no... Ótimo. Nossa, a gente está aqui para ajudar e para tirar, a Esta informação, a é, partir de qualquer vendedor de pintura, consegue, consegue uhum. ajudar. Agora, se, se houver uma informação que venha de casa, eu já tenho um móvel invernizado, eu tenho um móvel encerado, então eu, em vez de dizer ao cliente que tenho que comprar isto tudo, já posso dizer ao cliente basta comprar estes dois artigos claro, é e faz, ele ele faz essa, essa comparação que ele, do ele móvel. precisa. Né? Não vamos querer que ele fique bonito na primeira de mão, vamos deixar assim, vamos deixar secar. Aqui no caso do, do verniz, passando um bocadinho à lixa, também esta tinta também agarra sobre o verniz. Ou seja, para quem não quer uh, passar à lixa, não quer a decapantes, porque o cheiro é desagradável. Então podemos trabalhar com estas tintas que têm uma aderência. Inclusive, elas têm uma gama destas que agarra azuis. Às... Isso uh -huh. é outra, outra história. Esse, é, o, é outra bricola. Uh, brico, e, então, como vêem aqui na madeira, como ela absorve melhor... Uh, a senhora, aqui, a, a cliente Adelaide, quer saber -se, que se podemos pintar móveis em fórmica e contraplacado. Exatamente. O fórmico ou laminado, geralmente é esse material. É isto que nós vemos certo. aqui. Este aí, né? Isto é aqueles móveis que são muito comuns hoje em dia. Por dentro é MDF ou contraplacado. E depois leva ou uma folha de madeira ou uma folha de plástico e imita a madeira. Okay. Mas geralmente isso é sempre tem um, tem um género de um plastificado. Se nós, se nós viermos aqui de lado, uh, não dá para ver aqui, tem, vemos a folha, a folha que contorna contorna toda a madeira, ela, ela partiu né? Ela partiu aqui, nós conseguimos perceber logo que isto por fora é plástico e por dentro é que é madeira. Okay. Então quando nós dizemos que tenho um móvel de madeira para pintar, nós temos que acrescentar um bocadinho. Tenho um móvel de madeira laminado para pintar, porque logo aí muda, muda esta conversa toda que E nesse espaço a gente pode colocar também aquela massa para preencher aquele espaço pode. e depois é, Estas massas, estes betumes, como aqui dentro está partido e lá dentro é madeira, eu posso usar a mesma massa para fazer essa reparação. Okay. O, o, o truque é o mesmo, é aplicar a massa, deixar secar, passar à lixa, nivelar e a partir daqui ou aquele primário para, para, para plásticos uhum. posso fazer ou este primário e vamos imaginar que nesta gama porque esta gama como são, são tintas tem têm poucas cores eu posso agarrar no primário e aplicar uma tinta de esmalte como eu posso agarrar no, nesta tinta e fazer tudo sem o primário ok eu aqui consigo fazer uh, que é mais trabalhoso, Sim. tenho mais opções de cor Posso ir buscar um mundo, um mundo de cores. Posso mandar fazer em afinação a cor que eu quero. Aqui estamos um bocado limitados. Geralmente são as cores mais vendáveis que vamos encontrar em loja. Ok. pronto. Depois a nível de, de tintas. Quando nós chegamos a uma loja e pedimos um esmalte para pintar, vamos encontrar, vamos encontrar vários, tipos, vários tipos de esmalte. Eu vou usar aqui a mesa para ver melhor. Então, porquê é que a Luxem, por exemplo, tem aqui três latas? Três latas à base de água, três latas para a mesma função, certo. não é à toa. Se eu quiser fazer uma pintura e depois pôr um acabamento por cima, eu posso aplicar uma tinta um bocadinho mais fraquinha, vamos lhe chamar Sim, assim, é um bocadinho mais fraquinha, porque assim vai levar um acabamento por cima. Okay. ou seja, Isto é uma tinta, uma gama mais económica, da, da gama Sim. da Luxance, serve para pintar. Ela vai ser uh... como base, né? como um fundo para aquilo que vamos usar depois. É um objeto decorativo, um objeto não vamos okay. usar muito, uh... é uma tinta básica, não há, não há muita resistência, não vamos querer que ela vá para uma casa de banho ou para uma cozinha, porque ela não tem essa resistência. Então a Luxance tem uma gama média, vamos chamar a a gama média porque é a gama mais comum para pintar móveis. Esta é uma gama mais... aí está. É uma gama mais comum para pintar os móveis. Há em, há, qualquer uma delas existem acabamento mate, que é sem brilho, acetinado, meio brilho. brilho e brilhante. Uh, é uma gama, vamos chamar a média. Agora, se eu estiver a pintar uma, uma, uma secretária, um estirador, preciso de uma tinta mais resistente. Então, o que é que eles têm? Eles têm uma tinta igualmente à base de água, mas têm aqui uma, um nome muito complicado de se dizer que é poliurtano. Isto é uma tinta à base de água com resinas de que São as resinas usadas antigamente na, nos vernizes para uhum. garantir uma boa rigidez, para poder riscar à vontade e ela vai-me aguentar muito mais, a nível de durabilidade, que qualquer uma destas duas tintas. Bom. Isto porque às vezes as pessoas chegam ali e não conseguem perceber porque é que, porque é que as latas dizem que a marca é igual, o acabamento é igual, mas depois temos aqui uma lata com plástico, uma de, em cinzento e outra em branco e acabam, geralmente acabam por levar, não a mais barata, para não, mas levam-a do meio, mas depois se é uma secretária, esta é que seria a indicada. Claro. Olha, tem uma pergunta aqui um pouco mais específica de uma cliente que está a falar do, do, do móvel que ela tem em casa, na cozinha dela. Sim. O móvel é lacado, branco, mate. Ela quer saber qual é o, o produto que tu aconselhas para reparar esses pequenos toques nesse móvel. Pode usar o betume se, se, se, se esse buraco tiver lá, tiver a madeira, a madeira à vista, podemos aplicar o, o, betume. Uhum. o betume, Não, este betume aqui, esta massa. Certo. Pronto. Podemos fazer essa reconstrução. Porquê? Porque ela vai, ele vai agarrir, vai aderir é à madeira. Por isso é uma massa problema reparadora. Massa reparadora. O que vai acontecer é que depois para pintar, como aquilo está lacado qualquer tinta que nós vamos lá pôr, vai-se notar essa reparação. Certo. Há um truque, verniz das unhas. Uhum. Agarramos um bocadinho de verniz das unhas, foi só, foi só uma lascazinha, aplicamos a massa, deixamos secar, passamos ali ao de leve com, com a lixa e depois não preciso de uma lata tão grande, é só uma Perfeito. quincada. Verniz das eu unhas. Acho que é bem que ela precisa mesmo, é. ela gente são pequenos toques Pronto. nesse móvel ela ainda especificou que é lacado branco mate. Pronto. Hoje em dia já, já há verniz com vários acabamentos, em mate, assinado. é só um bocadinho que eu preciso, eu preciso de uma coisa que faça uh, resistência à prova d'água, o verniz das unhas tem, essas, tem essa qualidade. Ótimo, então perfeito. podemos retocar com um bocadinho de verniz das unhas. pois de não, não. Basta só lixar primeiro, nivelar, uh -huh. e depois o verniz das unhas vai só preencher o pó da massa Perfeito. e garantir aquela, às vezes o brilhante, por exemplo, nos azulejos também se pode fazer Sim. isso. Uh -huh. Pode-se tapar um buraquinho no azulejo e usar o verniz das unhas. E há azulejos têm mil e uma cores. Pode-se conjugar os tons dos verniz das unhas e fazer esse disfarce. Dificilmente se consegue uh -huh. perceber ali no meio que há ali uma reparação, há ali um buraco. Pronto. A nível de pintura, este ainda não está, ainda não está seco. Estas tintas que são aplicação direta à melamina têm uma particularidade, que é uma tinta que aplicamos ao final de 16 horas, podemos dar uma segunda de mão, ao final de 24 está completamente seco, mas não está resistente. É uma tinta que vai precisar de 15 dias para garantir a sua resistência. Ou seja, se aquela pessoa que vem buscar a tinta... Pinta, passado 24 horas, agarra na unha ou numa chave do carro e chega lá. Olha, isto não presta. Uhum. Bom, esta tinta precisa de curar, precisa de endurecer em 15 dias. Ou seja, eu só daqui a 15 dias é que eu vou poder lavar com produtos mais agressivos, certo. porque ela, entretanto ela está tá a endurecer por baixo daquela capa que ao toque já, já, já secou. Ok? Ok. João, olha, nós temos a acabar. Okay. Uh, infelizmente não vamos conseguir ainda trabalhar naquele móvel, mas eu gostaria que tu explicasse o que nós iríamos fazer no móvel, o que o cliente pode fazer com estruturas tipo essa. Oh, o cliente que eras tu. Pô, sim. Bom, então, já sabes identificar o móvel, se chegares sim. aqui já me sabes dizer que é um móvel de madeira laminado, Laminado, okay. automaticamente. Qual é a tua intenção? É pintar o móvel e dar-lhe uma coloração e eu vou dizer, tens... Tens vontade de dar um primário e uma tinta ou queres uma coisa mais prática? Não, quero uma coisa mais prática, não estou para passar à lixa. Não... Então okay. o que é que eu te vou indicar? Vou indicar uma tinta que consegue abdicar do primário. Tá. esta tinta será o mesmo processo que fizemos aqui. Vamos agarrar uma folha de lixa muito fininha, vamos passar no móvel todo para ele ficar ligeiramente poroso, para tirar uhum. a gordura. Podemos também o, o desengordurar primeiro, passar à lixa depois e depois agarramos nesta tinta e vamos cobrir toda aquela área que nós queremos lhe dar decoração. É, e particularmente esse imóvel tem um, um vidro. Como é que funciona o trabalho neste vidro? Geralmente quando estamos a fazer uma renovação, há sempre, há sempre mazelas que, por exemplo, naquela da madeira que temos chaves, aqui no vidro não há muitas hipóteses. Na Lerro Merlin -Ler, há soluções praticamente para quase tudo. Temos aqui uma cola da, da Loctite, que é uma cola específica para vidro. Certo. Certo? Ou seja, a cola tem uma transparência uh, indicada para, para aplicar no vidro. É só agarrar aqui umas gotinhas. Eu reparei que tu conseguiste preservar o um bocadinho do uhum. vidro. Eu vou fazer aqui, vou tirar a gaveta fora. Se não fizer aqui nenhum estrago. e vem ela. Pronto. Vamos colocar aqui a gaveta. Eu vou aplicar um bocadinho desta cola na zona do vidro. Porque pelos vistos não é só restaurar a, a madeira. Uhum. Tu também aqui tens que restaurar o vidro. Vamos aplicar a cola. É interessante isso também para o cliente, porque ele, assim ele fica a saber que ele pode restaurar não só a madeira, mas também o vidro do seu móvel ou o metal, se tiver algum problema. É tudo, para tudo tem uma solução. Bom, este móvel, a partir deste, com o cois de puxador partido, estaria condenado. É. Bom, eu já apliquei a cola. Isto é uma cola, uma cola muito rápida. aquela cola que toda a gente conhece, que é a cola, cola cientistas ao teto, cola Sim, aos dedos. Cola tudo. Isto é cola tudo e mais uma coisa, sendo que esta é específica para vidro. Eu, ela ainda não secou e eu já tenho aqui um selo, já tenho aqui um selo ao vidro. Já só conseguimos notar ali uma pequena união. Esta, esta cola que saiu, vamos deixar ficar. Certo. E depois, no fim, com uma lâmina de um x passamos e ela consegue cortar à face e fica praticamente invisível esta colagem. Uhum. Ou seja, neste momento já conseguimos restaurar isto. Se eu quiser também pintar o vidro, existe também um primário que eu posso aplicar no vidro e aplicar a mesma tinta do móvel. Boa. Porque okay. isso eu poderia se... pintar, então, usar tinta no vidro, mesmo que eu vou usar no móvel. Exatamente. Isso? Eu não quero, não quero isto em vidro, porque posso, posso pôr um papel autocolante, posso okay. forrar com papel de parede, certo. posso fazer mil e uma coisas. Se eu quiser dar tinta, vou ter que dar um primário de aderência ao vidro uhum. e depois a seguir posso aplicar Qualquer uma destas, destas tintas. Ok, olha, temos muitas perguntas. Eu vou aproveitar esse tempo que ainda temos aqui, que nos deram e de borla. E vamos <risos> e vamos pergun vou te perguntar. A cliente está a dizer que tem uma mesa em mogno com problemas. Como é que ela pode resolver? Bom, o mogno é um mogno laminado? É um mogno encerado? Uhum. É, lá está. Nós, a partir de agora... A partir deste, deste... Ela tem que descobrir o que ela tem, né? Exatamente. <risos> a partir desta mini-aula, nós, nós temos que agora uh, exigir um bocadinho mais. É. Ela tem, uma mesa de, tem uma mesa de mogno. Eu, a primeira pergunta é, é laminado, é envernizado, é encerado? Ela agora vai ter que descobrir, para quando ela fazer a pergunta online, dizer, eu tenho uma mesa de mogno encerada e tenho este seguinte problema, qual a solução? De outra forma, vai haver sempre um jogo de, de ping-pong. Uhum. Tu fazes uma pergunta, é madeira, eu pergunto se é madeira, se é Perfeito. plástico, se é laminado, okay. é mogno, é, é encerado, é envernizado? vamos fazer aqui umas 5 ou 6 perguntas para tentar descobrir, o que é que realmente serve? está do outro lado da, da pergunta. Ele está a perguntar aqui, ele tem um móvel lavado, preto, qual o procedimento para dar uma nova cor? Um móvel lavado? Pronto, eu não sei o que, que significa, mas... Eu também é... não. Uh... Vamos dizer que seja um móvel preto. Pronto, mas for... Placado, lá, lá, ou... vem a, lá vem a pergunta. É, lá... né? o que, que não, ele tem? O móvel, agora a palavra móvel uh, abrange isto tudo. Eu, para dar, para dar a solução específica para esse móvel, eu preciso de um bocadinho mais de informação. Nós, Sim. aqui em loja, fazemos este jogo de pergunta-resposta. Se tivermos a possibilidade de ter um material, fazemos um, um, um, uma, uma demonstração pequenina, mas nem sempre há tempo. A loja, muitas das vezes, não dá tempo para fazer essas demonstrações. Mas eu aqui mostrando a um cliente o que é que é ser, o que é que é o verniz, ele, às vezes, pode não perceber. Então, estes truques que eu dei desde o início deste, desta bricola foi mesmo isto. Nós, em casa, vamos descobrir o que é que lá tem. E a partir daí, quando eu venho aqui à loja, já, vou, já venho armado de informação. Certo. Pronto, já sei que tenho um móvel invernizado e vou querer uma solução para aquele móvel invernizado. E o vendedor consegue, através dessa informação, ser, ter uma resposta mais profissional, uhum. mais específica para, para a solução. Ok. Pronto, João. Então terminamos realmente o nosso tempo. Não tem mais o que fazer. Isto é o um mundo. É o um mundo. É. Agradeço muito a tua presença. Obrigado pelas explicações. Tenho certeza que o cliente já está saber muito mais coisas, né? Temos ainda muitas questões para fazer, mas não temos mais tempo, infelizmente. Mas responde. vamos responder a todos os clientes depois, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, eu Obrigado, obrigado. a todos, então, por esta bricola. Vocês tiveram a participar com muitas perguntas. Vamos respondê a todos depois. E agradecemos a presença de todos. Continuem ainda ligados nas nossas redes sociais. Começamos o nosso evento relacional, né? Dias de bricolagem ontem. Continuamos hoje e finalizamos amanhã. Mas temos ainda muitas surpresas, muitas novidades para vocês em outros programas, tá bom? Obrigado por tudo. Até a próxima.